Olá. Venho fazer uma crítica atrasada, uma vez que o acontecimento a ser criticado ocorreu já faz um tempo. Tu, Arthur, agora fazes parte do Legislativo Burocrata de São Paulo, tornou-se apenas mais um parasita. Para isso, tiveras que normalizar o ato de roubar. Tu, ao reagir contra a iniquidade a qual é vítima decidiu fazer parte do grupo que legisla já que quando o roubo é organizado pela lei, em prol dos legisladores, todos os indivíduos espoliados tentam participar de alguma forma da elaboração das leis. Esses indivíduos, proporcionalmente ao grau de lucidez ao qual tenham chegado, podem propor dois objetivos bem diferentes quando conquistarem seus direitos políticos, ou querem fazer cessar a expoliação legal ou aspiram participar dela. Infelizmente, meu caro moledo Duval, tu propuseras o segundo objetivo. Por que que eu não sou? Porque é o seguinte, eu acho que em algum momento é eticamente justificável que você viole a propriedade privada. Por exemplo, imposto é roubo? Não é roubo. Maldito és por isso. Ao invés de extinguir o que a sociedade contém de injustiça, tu buscas generalizá-la. O primeiro pensamento que te assalta não é o de livrar-nos da espoliação, mas organizar, contra as outras classes e em seu próprio detrimento, um sistema de represálias, como se fosse preciso, antes do advento do reinado da justiça, que uma cruel vingança venha a feri-las, umas por causa da iniquidade, outras por causa da ignorância. Como resultado de sua escolha, e de toda a classe política, está sendo apagada e deturpada de todas as mentes a noção do justo e do injusto. Nenhuma sociedade, porém, pode existir se nela não impera de algum modo o respeito às leis naturais, as quais tu tens pleno conhecimento. Como de costume, uma ação antiética e moral não pode ter apenas uma consequência. Quando a lei e a ética estão em contradição, o cidadão se acha na cruel alternativa de perder a noção de ética ou de perder o respeito à lei. Qualquer liberal faria a segunda escolha, como disse Thomas Jefferson, em inglês, se uma lei é injusta, um homem está não apenas certo em desobedecê-la, ele é obrigado a fazê-lo. Contudo, tu simplesmente mandaste todas as vítimas, que com muito trabalho conseguiram suas respectivas propriedades nesse território chamado Brasil, ir para Liberland, brother. A partir do momento que nós estamos num território, e você pode sair desse território, se nesse território eu pago imposto... Você sabe as regras, você assinou um contrato. É. Ah não, mas não, não tem como sair. Aí errou. Aí é Se bom. eu te prender, a escravidão. Pensar, Agora a partir de momento você pode sair, meu, não gostou? Vai pra Liberland, brother. Vai lá pra terra do... do... Você entrevistou o rapaz é, lá? O... Uh -huh. Tua resposta é previsível, tu e teus seguidores de irleão. Você é um inovador perigoso, um utópico, um retórico, um subversivo. Você está abalando as bases sobre as quais a sociedade repousa. responder lisei Vós, dais um curso de ética ou de política. Tu e teus amigos políticos aparecerão com a seguinte proposta. Que a ciência seja duravante e ensinada, não mais somente do ponto de vista da livre troca, da liberdade, da propriedade, da justiça, como deveria ter acontecido até agora, mas, e sobretudo, do ponto de vista dos fatos e da legislação a qual é contrária à liberdade, à propriedade e à justiça que, nas escolas públicas remuneradas pelo Tesouro, o professor se abstenha rigorosamente de fazer o um menor ataque ao respeito devido às leis em vigor. Digo, então, de sorte que, se existir alguma lei que sancione a escravidão ou o monopólio, a opressão ou a expoliação sob qualquer forma, não haverá necessidade sequer de tocar no assunto, pois como se vai tocar no assunto sem abalar o respeito que tal lei inspira? E mais, será necessário ensinar moral e economia política do ponto de vista desta lei, isto é, na suposição de que ela é justa pelo simples fato de ser lei. Até mais, colega!